A Hora da Mudança. A Hora da Mudança. Começa agora o programa da Unita, o programa da Alternância o do Poder. O programa Pudeira. da Alternância do Poder. Voto 3. Voto 3. Voto 3. Voto Unita. Unita. Vote Voto Alberto Costa, Costa Júnior. Eu sou juventude e sei o que quero. Eu sou força motriz. Eu sou o presente. Sou. Já não espero por promessas que não se cumprem. Quero fazer parte da solução. E a hora é agora, é agora, é agora. João Sacatala, sou docente universitário, residente na província do Ambo. Eu apelo ao voto certo, ao voto Alberto Costa Júnior e ao voto a UNITA. Voto número 3, por uma Angola melhor. Apesar da minha pouca idade, tenho uma longa história. A história dos meus ancestrais e a história de vários programas e projetos permitidos à juventude que infelizmente não impactaram nem a minha vida, nem a tua. Temos tentado de várias formas dar o nosso contributo, com a criação de associações, empresas, mas várias vezes somos bloqueados. Juventude é mudança. A hora é agora. Eu digo isto aos jovens, porque este é um país fundamentalmente de jovens. Jovens que muitos estão bem formados, mas não se lhes deu a atenção necessária. O Estado angolano podia ter feito muito mais para materializar carreiras, para uh, realizar pessoas, uh, para não frustrar uma juventude que não se sentiu suficientemente apoiada e investida. E eu sou dos que pensam que temos condições substantivas, bastantes, para poder realizar o angolano na sua terra de nascimento, sem dúvida nenhuma. E, eh, apelo, vai votar. É algo que eu não tenho nenhuma dúvida em fazer este apelo. Vá votar e toma conta do teu voto, porque com isto estás a proteger e a investir sobre o teu próprio futuro, sobre o teu próprio sonho. Por estas e por várias outras questões, o Gip Governo Inclusivo e Participativo, propõe os seguintes programas para a juventude. Criar a lei base da juventude. Reforçar a participação dos jovens na formulação das políticas públicas. Aposta na educação cívica e patriota e na formação profissional e integral da juventude. Atribuir bolsas de estudo. Aos estudantes de mérito e desfavorecidos. Incentivar a livre iniciativa e cooperativismo, bem como o associativismo cívico e comunitário. Tomar medidas que minimizem desigualdades de oportunidades dos jovens das diferentes regiões do país no acesso à educação e ao trabalho. Construir infraestruturas desportivas, centros de cultura e artes, bem como incentivar a prática do desporto e artes. Apoiar a juventude para o acesso à primeira moradia, a formação e a conservação da sua própria família, educação de qualidade dos seus filhos e integridade da mesma. Nós, jovens, merecemos uma Angola melhor. A hora é agora. A UNITA não se bifa com este UI porque todos estão na nossa responsabilidade. O voto é no 3. Acordem. A hora é agora. Votem no 3, no candidato Adalberto Costa Júnior. Quem cada consente, não vamos nos calar. Tanta gente tanto tempo com vontade de mudar. De.